Olá todo mundo, eu sou a Isa e essa é a versão atualizada do meu vídeo mais visto do canal com 10.388 views, que é o Como Economizar no Covid, Fique Rica no Covid, por isso o atualizado no nome. fazer algumas considerações aqui primeiro né todo vídeo mesma coisa todo vídeo que fala de cash a gente tem que falar algumas coisinhas né primeiro eu não faço cash nunca fiz eu não compro cash nunca comprei sim se você está duvidando tem esse canal desde 2018 tá então vamos comigo ver o meu primeiro vídeo do canal, olha só. Eu fiz um desafio de noiva Covid Fashion dele 28 do 7. Vocês vão ver que eu estou com 602 cash e 1.574 diamantes. Pois é, eu estava bem pobre. Aí a gente pula, isso foi em julho. A gente pula, a gente vai para março de 2019. E em março de 2019 eu estava com 20.890 e mil diamantes. Em menos de um ano, consegui muito dinheiro e muito diamante. E sem fazer, sem comprar. Vocês podem acompanhar, assim, se vocês quiserem clicar vídeo por vídeo, ver quanto que eu tinha, vocês vão ver a minha evolução. Considerações feitas. Ai, deixa eu deixar aqui que eu não tenho nada contra quem faz, quem compra a gente. Por favor, cada um faz o que quer com o seu jogo. E eu não tenho nada a ver com isso. Bom, passar mais um ano, com quanto que eu estou? Com 40 mil, 832 e 40 mil diamantes. Sobre os diamantes... Cresceu muito e eu já vou explicar o porquê. Mas sobre o cash, gente, pensa aí, ó. Em menos de um ano eu consegui lá, 20 mil. E a gente passou mais um ano e eu consegui quanto? 20 mil. Tirando tudo que eu gastei, né, a gente? Tem um vídeo que eu gasto 15 mil, então eu consegui bastante dinheiro. E eu vou explicar como pra vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. Onde que a gente ganha cash, gente? A gente ganha no daily. A gente ganha 500 de dinheiro no daily. Todos os dailies do universo. E eles não tem peças obrigatórias a não ser que a estação mude aí ela manda você usar peças obrigatórias daquela estação nova. Nós ganhamos Ganhamos cash também em desafios, assim como esse, 200 cash. E sem cash, tem essas variações. E se você não sabe ou nunca parou pra ver, a gente também ganha dinheiro no Rally, gente. A gente também ganha cash no Rally. Vou mostrar aqui pra vocês. Na bolsa média, a gente ganha 400 de dinheiro. É uma grande quantia, sim, se você economiza. E ganha mais 400, só que separado em duas bolsas na bolsa pequena. Então, no total, você ganha 800 cash no Rally. E a última opção da gente ganhar cash é se alguém mandar pra você. Eu não tô falando de fazer cash, tá? Eu tô falando de alguém, assim. Mandar pra você dinheiro, porque sim, já aconteceu das pessoas mandarem pra mim. Pessoas que acabaram de entrar no jogo, acabaram de conhecer meu canal. Elas me adicionam no Facebook e me mandam dinheiro. Não é normal, tipo, não é uma coisa que acontece sempre. Eu posso dizer que, sei lá, eu consegui 5 mil, talvez, no total, de pessoas que me deram. E como a gente pode economizar, baseada nessas coisas que eu falei, de como a gente consegue o cash. A primeira opção é uma opção... Que não é muito legal, que é a seguinte. Fazer só o daily por um tempo, sem comprar nada pra fazer o daily. Ou seja, você entra no seu joguinho, faz o seu daily com as peças que você tem, não importa se são de estação passadas ou não. Você não compra nenhuma peça, você só faz o daily por um tempo. Meu, em três dias você tem quanto? 1500, né? Eu usei exatamente essa frase no vídeo antigo. Então assim, é uma opção chata porque você não joga, porém você vai ganhar bastante dinheiro a longo prazo. Mas você também não precisa ficar entrando só para fazer os deles. Você pode também fazer os desafios que você não gasta. Como assim desafios que eu não gasto? Se você não tá entendendo do que eu tô falando, vamos entrar aqui no desafio de 100. Os desafios de 100 normalmente pedem duas peças. Eu não vou falar sempre porque o Covet é meio louco, ele manda umas coisas pra gente que a gente não entende. Então vou falar que geralmente são duas peças. Sapatos verdes, olha aqui, eu tenho. É dessa estação? Não é. Dá pra usar? Dá. Óculos de acrílico? Também tenho. Gente, eu vou fazer esse, esse look, esse desafio, sem gastar nada. É óbvio que eu vou fazer esse desafio porque eu vou ganhar 100. Ai, mas 100 é muito pouco? É muito pouco, mas você tá economizando, você não tá gastando nada, e ainda tem chance de ganhar prêmio. Eu já fiz cada look horrível, gente, só pra entrar no desafio, e eu ganhei os prêmios. Então, vale muito a pena, você pode entrar no seu jogo, fazer só os deles e os desafios que você não vai gastar. Só que isso funciona melhor pra quem já tá um tempo no jogo. Eu tô faz bastante tempo no jogo, então eu tenho várias peças. Então, pra mim, é mais fácil fazer esses desafios, como vocês podem ver, eram tudo peças antigas, mas se você não tem nada, fica complicado. Então, é melhor você só fazer os deles. No caso, o desafio que você não gasta, pode ser também aquele desafio que você tem uma peça e você pega a outra emprestada. Ali no caso eu tinha as duas peças, mas a gente pode entrar aqui em outro desafio. Eu tenho a sandália branca e eu não tenho o colar. Então eu só venho aqui, pego o emprestado de alguém e faço o meu look com o resto das roupas que eu tenho. Pronto, eu não vou gastar nada nesse desafio também. Agora com os desafios de 200, buraco um pouco mais embaixo, porque normalmente ele pede, ó, quatro itens. Meu, quem tem os quatro itens, sabe? Ó, eu tenho um, eu não... só vou fazer isso aqui sem sentar no rali, sabe? Vamos vir aqui nesse desafio de 200, montar assim um exemplo pra vocês. Vamos dizer que eu tenho esse relógio, eu pego emprestada essa pulseira, e se eu comprar esse brinco aqui, eu vou sair no lucro. Por quê? Porque o brinco custa 165, e eu vou ganhar 200 no desafio. Então eu lucrei, nem que seja pouquíssimo cash eu lucrei e você não pode deixar de fazer esses desafios, você não pode deixar de fazer os desafios que você vai lucrar 100 que você vai lucrar 50, que você vai lucrar 200, que seja você não pode deixar de fazer, se você fizer todos eles no final vai dar uma grande quantia de dinheiro, essa dica é uma coisa que eu sei que você sabe você que tá aqui vendo esse vídeo que tá pobre não sabe mais o que fazer, zerou a conta eu sei que você fez isso você comprou várias coisas aleatoriamente. Ai, que lindo, vou comprar. Ai, que lindo, vou comprar. Deve ter ido até uns diamantes aí no meio dessa compra. Você fez uma coisa que, assim, não se deve muito fazer, sabe? Que é comprar peças aleatórias, assim, tipo, por nada. Não faça isso. Só compre peças a mais pros desafios, assim. Se você tiver no rali, precisar maximizar. Aí é aceitável, mas também não... Compre peças a mais para os desafios que você está fazendo que você vai lucrar. Não é só você vai lucrar que você tem que se afundar mais, né? Você estava fazendo desafios só com as coisas que você tem e você... Ah, então vou comprar essa blusa que está na tendência. Não! Você está em um período de economia? Não faça isso. Não compre. Faz um look feio mesmo se ele não tá no rali. Faz feio. Você vai ganhar alguma coisa em troca, talvez. Ah, Isa, mas eu quero comprar uma peça cara, eu quero comprar aquele vestido de 4 mil, aquele vestido de 5 mil cash, aquele de 10 mil. Tá bom, você pode comprar sem fazer cash, sem comprar cash, é possível. É, talvez não todos, talvez não todos, mas você consegue comprar sim. Como? Separa um dia na semana pra você comprar, você economiza a semana inteira, uma vez por semana você compra um vestido caro de 3 mil, ou uma vez por mês. É um ótimo jeito de você controlar o seu dinheiro, aumentar o seu guarda-roupa e ainda ter aquela peça que você quer. E lembrando também que é bom, muito bom você adicionar várias pessoas no seu Facebook, eu falei isso no outro vídeo. Adiciona pessoas com um valor de guarda-roupa alto, no caso nível alto, né, pra poder emprestar coisas delas. E outra dica que é mais ou menos assim, não sei se é bem uma dica, mais uma dica pra sua casa de moda, que é... Se você fizer rali alternado de ativar e desativar, como eu já expliquei nesse vídeo aqui, igual eu tô fazendo na minha casa atualmente, você consegue guardar muito mais cash. Porque o que acontece, você fica três dias ativada fazendo rally, fazendo todos os desafios, beleza, perdeu muito cash, e mais três dias desativados. Assim, você faz o dele, você faz desafios que você não gasta, você fica ali ó, de boa, Entendeu? Você ganha 1500 só. Tranquila. É uma ótima dica. Manda pra sua casa de moda esse vídeo aqui. E agora um bônus de como guardar diamante. Como ganhar diamante, como conseguir diamante. Enfim, vocês viram que eu subi muito de diamante. O que aconteceu? Eu troquei de celular, gente. Eu tinha um iPhone. No iPhone você não tem muitas ofertas da Tapjoy pra fazer a única oferta muito boa que eu consegui pelo iPhone foi mais de comprar um livro, e o livro custava 50 centavos, e você ganhava 13 mil diamantes, eu fiz essa oferta óbvio que eu fiz, eu consegui bastante diamante e de resto, o que eu ganhava diamante, foi só com a bolsa do Riley mesmo, e eu não gastava com nada absolutamente nada, eu não comprava nada que era diamante, na dica de nada gente, eu só fazia o flashback do Riley não comprava mais nada que era com diamante nada, sério, foi, eu fui muito monte de vaca até eu conseguir trocar de celular e aqui eu faço ofertas da Tapjoy, gente. Faço umas três ofertas por mês, se não mais, mas com certeza três ofertas por mês eu faço porque... Meu, a oferta do Brasil é bem ruim, eu não vou falar pra vocês sobre VPN, que você consegue pegar a oferta de lugar. Enfim, eu sei que existe, tá? Tudo bem se você comentar aqui e explicar para as pessoas como funciona, eu não vou fazer eu não faço, eu tenho medo de fazer porque tem chance de você perder suas ofertas e eu não consigo viver sem as minhas ofertas. Então, eu faço as ofertas e, sei lá, eu recebo 1.400 por oferta. Quanto que eu gasto no flashback? 1.400. eu não tenho nada, então é realmente bom você fazer mais de uma oferta por mês se você conseguir da TapJoy. Isso realmente só vale para Android porque para iPhone são ofertas diferentes. Não, nunca, never troque diamante por ingresso. Isso meu, usa o autoclique, mas não troca diamante por ingresso, não. Não faça isso, sabe? Não é legal. Você vai perder esses diamantes. Ai, vai indo, vai indo, vai indo, tô com sono, pipi. não. Você vai perder milão fácil numa semana. Menos até. Ai, porque eu tô comprando Covid Collection e eu quero comprar aquela peça antiga que é linda e diamante. Mesma coisa com o Cash, gente. Você escolhe um dia da semana. Toda sexta-feira eu vou comprar uma peça Covid Collection antiga. O que eu faço com as peças Covid Collection? Eu espero aparecer no flashback. Quando ela aparece no flashback, que eu já tenho as coisas que eu já vou fazer, eu compro. É assim que eu tô fazendo minha coleção das peças Covid Collection, né? E sobre flashbacks tem gente que faz todos, se você tem condição de fazer todos, você vai subir de nível muito mais rápido, mas com certeza a sua meta não é guardar diamante, e aqui a gente tá falando de economizar, então sobre flashbacks os do rally obviamente né fazer rally vale muito a pena, eu acho que você tem que fazer e também eu acho que a maratona semanal vale muito a pena e tem sim como fazer a maratona semanal completar sem gastar muito, eu consigo hoje em dia completar a maratona semanal sem ter que fazer desafios que eu gasto dinheiro você talvez nível baixo não consiga mas um pouco mais alto, acho que a partir do de... nível 30 aí você já tá jogando faz tempo, você consegue completar a maratona semanal sem gastar muito dinheiro, sem assim, ter que fazer desafios que você não tem peças, enfim. Eu consigo completar tranquilamente, gente. Fazendo o rally ou não, eu completo de boa fazendo só os desafios que eu não vou gastar nada. E daí sobre os flashbacks você faz se vale muito a pena se é baratinho, assim, se é tipo mil e pouco você vai ganhar um negócio de dois mil ou se o é um negócio que você vai ganhar você teve aquele feeling, aquele hum, isso vai aparecer no flashback, ou essa peça vai ser uma peça coringa, ela vai aparecer bastante, aí você faz flashback, tá? Ou se você já tem alguma coisa flashback, mas mesmo assim, às vezes fica muito caro. E foi isso, gente, foram essas as dicas, teve dica bônus pra diamante, teve bastante dica de cash, se você tem alguma dica, comenta aqui embaixo, vamos nos ajudar, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, eu vou te ajudar, ou qualquer outra pessoa vai te ajudar. Se você quiser entrar no meu grupo do Facebook, Conhece Covid, o link tá aqui na descrição, e eu espero que vocês tenham gostado muito. Essas são as dicas que eu uso, qualquer coisa pode me perguntar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário. Tchau! Como economizar no Covid, fique rica no Covid. E aqui estamos... Pra fi... E aqui estamos... E hoje nós... E aqui estamos para ficar ricas... E aqui estamos... E hoje nós vamos ficar ricas. De novo.